É isso aí pessoal, finalizando aqui Mais um dia de trabalho Onde nós já colocamos As três mantas Nas paredes Amanhã agora falta essa manta aqui E depois o um piso Mas amanhã terminando Isso aqui já começar com a parte de solda Onde nós vamos fixar toda Essa lona na parede E soltar elas nos cantos. E naquela cantoneira do Pilar, ali. E se tudo der certo, até o final de semana, se Deus quiser, conseguimos finalizar mais um serviço da Brasil Pizzas.